E eu não sabia sobre o fim do amor eu gostaria ter ficado mais perto de você e, cara, pensa Que cada peça que roncava Umas pergunta atormentava o meu ser Mas eu vou estar sempre perto de você Mesmo que minhas memórias te façam te perder como a Deus amada, eu vejo você se afastar, mas vou sempre te guardar em mim. E esse dia de tristeza, tão vazio e frio, mas me lembro dos momentos de carinho que tivemos, que me faz acreditar que perto de você eu vou me transformar. A amor que me move, que me faz querer mudar, e a força do amor que vai me impulsionar. Lembrarei nesse momento. sem com tão mais quente, que me faz acreditar em ti. Saragete, irá jurar tauran. Estou no долго depois Estou a me know Estou no inevitable a 후vando que So I'm